Leilão de fontes alternativas de 2010, referente à central geradora eólica Casanova. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo Lavorato Tilly. Item 2, processo 48.500.004.390.2022.04. Regulamentação dos aspectos econômicos da Lei 14.300 de 2022. Diretor Giacomo Francisco Bassi Almeida. Item 3: Processo 48.500.0038.57.2021.18. Avaliação da necessidade de intervenção regulatória que trate da classificação de instalações de transmissão. Projeto TRA 2131. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 4. Processo 48.500.39.70.2021.95. Transferência de ativos localizados na subestação Matatu, classificados como demais instalações de transmissão, atualmente detidos pela Companhia de Elétrica de São Francisco em favor da Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia. Vamos ao sorteio. Diretor Ricardo. Item 5. Processo. 48.500.011.16.2021.94, recurso administrativo interposto pela Enel Distribuição Goiás em face do despacho 771-2022, emitido pela Superintendência de Mediação Administrativa, Ouvidoria Setorial e Participação Pública, SMA. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 6, processo 48.500.000.33.72.2021.16, recurso administrativo interposto pela DALAC, Produtos Lácteos LTDA, em face do despacho 802 802.2022, emitido pela SMA. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 7, processo 4850004007 recurso administrativo interposto por Lucas e Fernandes LTDA em face ao despacho 803/2022 emitido pela SMA Diretor Efraim Pereira da Cruz Item 8, processo 48500004264 2021 recurso administrativo interposto pela indústria de laticínio Ferreira LTDA, em face do despacho 804-2022, emitido pela SMA. Diretor Ricardo Lavorato Tini. Item 9, processo 48500004558 2021 Recurso administrativo interposto pela Master Fruit Indústria e Comércio de Polpa de Fruta, Ltda, em face do despacho 844-2022, emitido pela SMA. Diretor Ricardo. Item 10, processo 202213 recurso administrativo interposto pela Enel Distribuição Goiás. Em face do despacho 909-2022, emitido para SMA. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 11, processo 48500 recurso administrativo interposto pela geradora de energia do Maranhão S.A. Em face do despacho número 2000-2022, 2020, perdão. 2000, 2020 emitido pela Superintendência de Pesquisa e Desenvolvimento e Eficiência Energética (SPE). Diretor Ricardo Lavanato Tini. Item 12, processo 48500047 38 recurso administrativo interposto pela Light Serviços de Eletricidade S.A. em fase do despacho 2.659/2021. Emitido pela S.P.E. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 13. O diretor Efraim Pereira da Cruz não participará do sorteio do item 13, conforme estabelece o artigo 50 da norma de admissão anel nº 1. E o diretor Giacomo Francisco Bassi Almeida, enquanto se impedir de relatar o assunto. Vamos ao sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 14, processo 48.500.0045.12.2022.54. Pedido de impugnação com pedido de medida cautelar interposto pela Argon, comercializadora de energias LTDA, em fase de decisão emitida pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica. Vamos ao sorteio. Diretor Efraim. Item 15, processo 48.500.0045.16.2022.32, pedido de impugnação com pedido de medida cautelar interposto pela Copel, comercialização USA, em faixa de decisão emitida pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE. Diretor Ricardo Laborato Tili. Item 16, processo 48.500.0040.65.2022.33, pedido de impugnação com pedido de medida lá, interposto pela Simisa CIMIONE, Metalúrgica, LTDA, em fase de decisão de, da Câmara de Comissão de Energia Elétrica, CCE. Diretor Giacomo. Item 17, processo 48.500-0055-79-2022-14, pedido de medida cautelar interposto em pelas empresas Cal Power Shape Brasil Energia LTDA e Cal Power Shape Futura Energia LTDA, com vistas à suspensão da exigibilidade da, de eventuais multas contratuais a serem aplicadas pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, CCE. Diretor Giacomo. Item 18, processos 48.500, 035, 02, 2021, 11 e 4870-2021.86. Requerimento administrativo interposto pela Serra do Facão Energia S.A., CEFAF e pelas Centrais Elétricas do Rio de Jordão S.A., LJ, com vistas à alteração do índice de correção do valor pago pelo uso do bem público de GPM para IPCA. Eu sorteio. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 19, processo 48.500.0021.74.2021.62. Autorização para Poço da Areia Energia SA implantar e explorar a central geradora fotovoltaica Poço da Areia. Diretor Elvio Neves Guerra. em 20 processo 4850000235201743 e outros autorização para a Vale SA implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas AC 1 2 11 12 13 14 24 25 26 27 28 29 30 31 32, 33, 34 e 35. Diretor Ricardo. Item 21, processo 48.500.0015.27.2021.80 e outros. Autorização para Bom Jesus Investimentos Fotovoltaicos 2LTDA. Implantar e explorar as centrais geradoras fotovoltaicas do Luzero 10 a 18. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 22, processo 48, 500, 000, 0673, 2018, 92 e outros. Transferência das autorizações das centrais geradoras fotovoltaicas. Panati 1 a 6 e CIT A1 atualmente detidas pela SER, Sistemas de Energia Renovável Ltda, em favor, respectivamente, das empresas. Panate 1, um, Energias Renováveis SA, Panate 2, Energias Renováveis SA, Panate 3, Energias Renováveis SA, Panate 4, Energias Renováveis SA, Panate 5, Energias Renováveis SA, Panate 6, Energias Renováveis SA e Sintia 1, um, Energias Renováveis SA. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo. Item 23, processo 47 oh, e outros. Transferência da autorização das centrais geradoras termoelétricas Brahma, Balsa e Moji, atualmente detidas pela Contur Global do Brasil, Participações S.A. Em favor, respectivamente, das empresas Contour Global Solutions Rio S LTDA, Contour Glo Global Solutions Balsa LTDA e Contour Global Solutions Moji LTDA. Vamos ao sorteio. Diretor Giacomo. Item 24, processo... 48.500, 0016, 03, 2020, 7, 6, e outros, transferência das autorizações das centrais geradoras fotovoltaicas Arinos 3, 5 a 7, 18 e a 20, atualmente detidas pela Voltália Energia do Brasil, LTDA, em favor das empresas Usina Solar Arinos 3, SPSA, Usina Solar Arinos 5, SPSA, Usina Solar Arinos 6, SPSA, Urina Solar Usina Solar 7 SPSA, Usina Solar 18 SPSA, Usina Solar 19 SPSA e Usina Solar 20 SPSA. Vamos ao sorteio? Diretor Giacomo. Item 25, processo 48500 declaração de utilidade pública para fins de desapropriação, em favor da E.O.Potiguar B31-SPSA, das áreas de terra necessárias à implantação da subestação coletora Mel 2. Diretor Giacomo. Item 26, processo 48.500.0004.54.2022.90. Declaração de utilidade pública para fins de desapropriação em favor da Voltaia Energia do Brasil LTDA. Nas áreas de terra necessárias à implantação da substação coletora Arinos. Diretor Ricardo. Item 27, processo 48.500.005452.2022.97, declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Enel Distribuição Goiás das áreas de terra necessárias à passagem do trecho da linha de distribuição que perfaz o seccionamento da linha de distribuição anhanguera daya na subestação São Bento. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 28, processo 48.500, 11 declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da São Gonçalo Energia e Gás Renovável LTDA, das áreas internas necessárias a passagem da linha de transmissão subestação elevadora UTE São Gonçalo, LD Alcântara e NOAM, a implantação da subestação elevadora UTS São Gonçalo e a implantação da chave de manobra seccionamento para conexão com a linha de distribuição Alcântara e Noam. Vamos ao sorteio. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 29. Processo 48.500.005488.2022.71. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de sede administrativa em favor da EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., das áreas de terra necessárias a passadas da linha de distribuição IUNA e Batiba. Diretor Efraim Pereira da e Item 30, processo 48.500.005487.2022.26, declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Energisa Tocantins, distribuidora de energia S.A. das áreas externas necessárias à passagem da linha de distribuição de Anópolis, Taguatinga. Diretor Elvio. Item 31, processo 48.500.0044.36.2022.87. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Amazonas Energia S.A. das áreas de terra necessárias à passagem da linha de destruição Caladinho 2, o Maitá. Diretor Ricardo. Item 32, processo 48.500.005526.2022.95. Declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão iniciativa em favor da Enel Distribuição Ceará das áreas terra necessárias à passagem da linha de distribuição Tauapé-Maguari-02-F5. Diretor Ricardo. 83, 33, processo 48.500.0055.27.2022.30, declaração de utilidade pública para fins de instituição servidor administrativa, em favor da Enel Distribuição Ceará, das áreas de terra necessárias a passagem da linha de distribuição-derivação, derivador AMBEV 02V1. Diretor Elvio. Item 34, processo 48.500.0006.37.2021.24, alteração a pedido do anexo 3 da resolução autorizativa 9.697.2021, que trata da declaração de utilidade pública para fins de desaprovação, em favor da eólica Canudos 2 SPSA e da eólica Canudos 3 SPSA, das áreas de terra necessárias à implantação da subestação seccionadora Jaremoabo. Diretor Efraim. Item 35, processo 48.500.0038.13.2021.80, alteração a pedido do anexo 1 da resolução alternativa 2021 que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da Vale do Cavernoso Geração de Energia LTDA, nas áreas de terra necessárias, à implantação da linha de transmissão PCH-Cavernoso 4, EC-PCH-Cavernoso 3, Substação Laranjeiras do Sul. Diretor Elvio Neves Guerra. Item 36, processo 48.500.0004.29.2022.14, alteração a pedido do anexo da resolução autorizativa 11.261.2022, que trata da declaração de utilidade pública para fins de instituição de servidão administrativa em favor da RGE Sul Distribuidora de Energia, RGE, das áreas de terra necessárias à implantação da linha de transmissão Caxias-Norte caxias 8. Diretor Efraim Pereira da Cruz. Item 37, processo 48.500.005483.2022.41. O diretor Ricardo Lavorato Tilling, com esse pedido de relatar o assunto. E o assunto é estabelecimento de parcela adicional da receita anual permitida para as centrais elétricas do Norte do Brasil, a Eletronorte. Diretor Elvio Neves Guerra. E o item 38, o diretor, o processo será distribuído ao diretor relator sorteado anteriormente, diretor Efraim Pereira da Cruz, tendo em vista o artigo 8 da norma de ordem, anel número 18. O item 38 é o processo 48.500.002.56.2020.64, requerimento administrativo interposto pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia, COELBA em fase do despacho 1.210-2022. então for o diretor Efraim. Os processos sorteados nessa sessão serão encaminhados aos respectivos diretores e relatores para deliberação e reunião pública. Dessa forma, declaro encerrada a 22ª sessão de sorteio público ordinário de 2022. Muito obrigado, muito bom dia e cuidem-se.